enquanto está começando a campanha, nós precisamos salvar o Brasil dessa confrontação de ódio, dessa confrontação de paixões despolitizadas, porque 33 milhões de brasileiros amanhecendo hoje, passando fome. mais de 120 milhões de brasileiros nos países que mais comida produz no mundo não vão fazer as três refeições, vão comer menos do que o necessário. Lembre-se, boa parte desses milhões de brasileiros são crianças. Só uma de cada quatro crianças no Brasil fazem três refeições diárias. E a única forma da gente mudar isso é a política. A ciência da insanidade é você repetir as mesmas <coughs> coisas e esperar um resultado diferente. Vamos mudar, vamos dar uma oportunidade. Eu vou pedir o seu voto, porque hoje é o primeiro dia de campanha para o 12. 12 aqui no Brasil... 12 em São Paulo, 12 em todos os rincões do Brasil, aqui nós temos vários candidatos a deputado estadual, federal, o Neto está liderando, a Ana Paula, nossa vice, que é uma mulher absolutamente extraordinária, como nós estamos pedindo voto a primeira vez, você já conhece mas Ana Paula é administradora, especializada em finanças, tem mestrado em administração, vice-prefeita de Salvador, petroleira concursada da Petrobras, vice-prefeita de Salvador, foi secretária de combate à pobreza e é conhecida como Ana dos Pobres. Eu não vou cumprir mais, mas tem muitas outras virtudes dessa mulher extraordinária, expressão do valor, como a Gleides, nossa vice-governadora de São Paulo, na chapa do Elvis César, como Aldo Rebelo, o mais preparado homem público do Brasil, já ocupou todos os cargos e é o senador que nós pedimos ao povo de São Paulo que eleja, é 120, o número? Um dois, um, dois, três. Um, dois, três é o número do Aldo Rebelo Enfim, nós estamos aqui em Guaianazes. Eu escolhi essa comunidade pobre de São Paulo para anunciar, como eu vou fazer todo dia, um programa concreto, com o dinheiro ouvindo a conversa, dizendo quem é que vai pagar a conta, Dizendo qual é o conflito político necessário para a gente organizar no diálogo para produzir. E hoje é o dia de reforçar o programa de renda mínima de cidadania, Eduardo Suplicy. É uma homenagem que eu faço a um homem que a vida inteira dedicou a essa causa, mas a ideia básica é o seguinte: botar na Constituição como um direito relativo à Previdência, à seguridade social, o direito, portanto, nada de favor, nem de chantagem, nada de partido azul, partido encarnado. Você, meu irmão, tem direito. De receber no seu domicílio pelo menos mil reais na soma dos benefícios. A fonte disso é o programa Auxílio Brasil, que era o Bolsa Família, mais um imposto sobre grandes fortunas que eu vou cobrar, meio por cento das populações mais ricas. 58 mil brasileiros em 212 milhões de pessoas têm patrimônio maior do que 20 milhões. É a maior, a mais perversa concentração de renda do mundo. É justo. Que eles cobrem um pouquinho, eles pagam um pouquinho dessa imensa fortuna para tirar a fome, a miséria e a humilhação da maioria esmagadora. Amanhã seguimos na luta e hoje eu saio daqui de Guayaná, São Paulo, para Brasília. Vou à posse do ministro é, Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, porque a nossa democracia está sendo ameaçada. Claro que é, é, da, é da boca para fora, porque ninguém vai aceitar o fim da democracia e das nossas liberdades. Mas é preciso que a gente dê clareza ao Bolsonaro, de que qualquer aventura, qualquer tentativa, nós todos juntos, independentemente de partido, vamos defender a nossa democracia, a nossa liberdade. Mas a democracia e a liberdade estão fracassando com o povo, porque democracia não é só o direito de votar, é o direito de comer, de trabalhar, de se vestir, de morar decente e de andar na rua sem medo da violência e tratar a, saúde com a família com saúde. Giro do Ciro, Guaianazes de São Paulo, mais tarde voltamos de Brasília, Distrito Federal. Vamos. É. É. É. Brasil, Brasil, para frente.